Cadeias produtivas agrícolas desestruturadas. Como resolver este problema? As cadeias produtivas agrícolas familiares, muitas vezes, são desestruturadas por conta do subdesenvolvimento das comunidades rurais no Brasil e no mundo, para resolver esta problemática, a Manege bem combina. Transformação digital. Coleta de dados para rastreabilidade e otimização da assistência técnica agrícola por meio de aplicativos. Educação profissional no campo, elaboração de treinamentos e conteúdos para melhoria da forma de produzir. A estruturação de cadeias produtivas agrícolas familiares depende de um sistema de assistência técnica e extensão rural vinculada à tecnologia, capaz de oferecer escala e de coletar informações sobre os manejos efetuados no campo. Somente com a educação e a inovação seremos capazes de disseminar um conjunto de práticas que resultem em maior produtividade, organização e desenvolvimento da agricultura.